Vamos jogar um bracinho na cara dele? Ponto. Peraí, peraí, peraí. Rapaz, ele tá chegando pertinho. Ai, comando. Se Chame a mim que eu destruo agora. Ah! ah. Nossa senhora! Ah. E morreu. Rapaz, esse jogo é treta, tio. o jogo, tá valendo? Sim. Run! Ah, Vamos tomar no né? caneco. Onde corre? Não sei! Tu vai se ver comigo, moroca! Oh. Ó. Rápido! Tem que ser pra cá, tio. Sou eu, avestado! Vamos tentar pra cá? Uhum. Nossa senhora, tio. Ó o, o, o bicho vindo. Ó <risos> o bicho vindo, moleque. Ai, que delícia! Que delícia, cara! Vai. Mas eu vou ter que focar aqui que o negócio é é, é do mal, tio. Isso só pode ser fantasma ou demônio. Oi, quando Peraí, que eu vou tirar esse negócio que mim, vou tirar que negócio não. Quando que vai tô lembrado que tem uma porta aqui e tem outro save game. Rapaziada, é pouco salvar. Cagão. Cachão. Eu vou fazer o quê? Oh, tá ficando é doido, né, mano? Rapaziada, você estamos num túnel altamente sinistro. Cagão. Rapaziada, eu vou ter que fazer uma cirurgia aqui. Ah. <risos> Na moral, hein? Ah, ah. F para pegar objetos. Rapaziada, agora sim. <risos> agora <ele> joga tudo. Peraí, <risos> agora, agora jogo, tem, tem monstro já? Faz tempo. O jogo, tava zoando, hein? Pois, mire F para pegar objetos. Vamos jogar um bracinho na cara dele? Peraí, peraí, peraí. Rapaziada, ele tá chegando perto, hein? Vai, come. Jogou! Peraí, vamos correr pra cá e zoar ele. Vocês são zoeira, hein, meu? Vem aqui! Tem saída, tem... Nossa, acabou a saída! Eu vou ser bonzinho com você! Sai, pô, jogou uma perna na sua cara! Corre, corre, cuida tempo! Nossa, ele pegou por trás! E Ah, tem as barras aqui, tio! Nossa, as barras pesadas aqui para jogar nele! Mas vem mais, vem mais! Já joga um taco de nunca dele? Aí que... <risos> eu quero ver ele com ele, tá, tio. <risos> joga a estante na cara deles, aí eu quero ver ele. Get over here. Imóveis e eletrodomésticos e cabernetas. Ah! Nossa, tem outro aqui. Mata. Petito cruel e sacode o bairro inteiro. Ah! Eu vou a uns dois metros de distância. Rapaz, os caras voam, tio. Tem que ficar esperto tem outro aqui, hein? Oh. Ah, meu é que do <risos> céu. Ah, meu Deus do <risos> céu. Ó, oh, os caras têm dinheiro. Qual que nós temos pra gastar? Ó, oh. oh, tá rolando um barulhinho aqui, hein? Na bundinha dele, né? uhum. os monstros entram dentro dos médicos uhum. Ó, vou tirar daqui Isso ah, é que... um laser de tecido Um cortador de plasma Ó lá, chegou amigo tio, chegou amigo ah, que que é, que o bicho jantou tio ah, ah, ah, Os caras estão tá chutando ah, ah, ah, Pô, oh, você arrancou o frigobar do cara ali, hein? Ah! Eles vão ter que pegar as partes dele. Eu jogo ele em você. <risos> você vai comer ele, tio. Vai, ah, comer. Se tiver outro atrás, ferrou, hein? Eu vou jogar o microscópio no olho dele, tio. Eu quero ver aguentar. Já acabou, Jéssica? Ô, peraí, tio. Ele é rápido, hein? Ah. Eles vão ter que achar alguma coisa aqui. Olha lá. Eu jogo a cabeça do Loki, hein? Ah. Opa! Tirando a perna dele. Preguiça! Ah! Ó, oh, dormiu. Acabei de me voz. Nossa, o cara. Tá ah, sopa Nossa senhora! Quente, Tem outro! Ah! Que delícia, cara. Tem outro! Ah! Um cara, Dois! dois! Ah! Eu não estou suportando mais. Será é que vai vir monstro aqui, tio? Nossa! Que sai com é o bicudo! Que Nossa! Que eu jogo cadeira de roda na vai sua vai cara. Vai. Sai! Por favor, não. <risos> Daquele aquele Ó. Que Aperta a perna dele, vamos ver se ele é forte Taca a cadeira de rola na cara dele Vamos ver se ele aguenta se ele aguenta, ele aguenta Certo o bracinho, e agora tio, o que você vai fazer sem o bracinho? Ah. Cabecinha do Loki aqui tio Pra jogar futebol, basquete, será que tem como jogar Fazer uma cesta, um coloque oh. Ó Explodiu tio Eu quero. <risos> Ó, oh, tá rolando uma lojinha aqui dentro Pode ser, lojinha virtual, esse negócio aqui é melhor Meti um capacetão. Pra começar, metemos um capacetão. Sim. Ó. Oh. Ah, tio, é armadura nova. Rapaziada, aquela baguncinha, hein? Ação e diversão. Agora o Loki tá bonitinho é do capacete. E aí, e aí a balada garantida, hein?